Amigo ligado do blog avansocoeiro.blogspot.com.br Estamos lá para mais um vídeo para falar aí do sorteio da Liga dos Campeões da Europa Temporada 2019-2020 que teve sorteio hoje, nesta quinta-feira Definiu aí os grupos e, rapaz, cada grupo, meus amigos, vocês não estão ligados ah, vocês não tão ligado, Eu vou falar um negócio para você, viu? Então já se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações E passa conosco aqui, é, essa troca de ideias aí Sobre essa Liga dos Campeões que promete ser a mais intensa da história Porque é. pelos grupos que nós tivemos hoje, cês não tão ligados. Cês não tão ligado Vamos então começar aqui falando grupo por grupo. O grupo A, vamos ter Paris Saint-Germain, Real Madrid, clube Bruges e Galatasaray. Esse grupo aí, é, tá mais do que certo, que nós vamos ter aí, uh, Real Madrid, Paris Saint-Germain, vão brigar pela primeira posição no grupo, e o Bruges e Galatasaray, vão brigar ali para quem fica com a vaga na Liga Europa, né, e aí é uma questão... Talvez aí muito importante. Uh, principalmente o futebol belga. Que no ano passado. A temporada passada já tinha ficado. É, fora. Da né, Liga Europa. Na, acabou sendo um do grupo. Que tinha o Borussia Dortmund. Então acredito eu que. Esse ano essa briga pelo terceiro lugar. Vai ser ainda mais interessante. Porque o Galatasaray. Teoricamente. É, até com o apoio da sua torcida em Istambul, que vai ser inclusive o palco na penal Vai dar um empurrãozinho aí a mais aí. E acredito que o Galatasaray vai ficar com essa terceira posição. No grupo B, vamos ter Bayern de Munique, Tottenham, Olympiacos Estrela Vermelha. Bayern vai ficar com a primeira posição do grupo, Tottenham vai ficar com a segunda posição do grupo. E o e de Estrela Vermelha vão brigar aí pela terceira posição. Acredito que o time grego deve chegar na terceira posição. Que é um grupo também muito fácil, moleza, para o Bayern de Munique e para o Tottenham, Uma mamão com açúcar. É. Outro grupo que, é, como questão de classificação, é uma mamão com açúcar. Também é o grupo C, que tem o Manchester City, Shakhtar Donetsk. Dinamo Zagreb e a Atalanta, a estreante, sim, a estreante da Liga dos Campeões pela primeira vez, só que vai ter que jogar os seus jogos no estádio San Siro, sim, o mesmo estádio de Inter e a equipe do, do Milan, já não vamos falar da Inter porque o negócio é cabuloso. Mas a Atalanta pela primeira vez aí fazendo um excelente trabalho já há duas temporadas atrás, quando já tinha dado o trabalho. Para o Borussia Dortmund na Liga Europa. E agora, de novo, chega agora a primeira vez na fase de grupos da Liga dos Campeões. Merecido a Atalanta, eu acho que vai ser. Manchester City, primeiro, Atalanta, segundo, e Shakhtar Nesk na terceira posição. É o que eu acho que vai acontecer. o então, Grupo E. Tem uma novidade, né? Liverpool, Napoli, Salzburg e Genk. É óbvio que o Liverpool vai ser o primeiro do grupo, a briga aí vai ser aí pelo segundo lugar entre Nápoles e Salzburg, né, o, Real, o Red Bull Salzburg. Acredito que o Salzburg é, vai ficar na terceira posição e o Nápoles vai ficar em segundo no grupo, teoricamente o Nápoles é um pouquinho melhor que o Salzburg, mas o Salzburg aí é o franco atirador aí do Paranauê, desse grupo E. O Grupo F, aí, amigo, aí, amigo, o bagulho é louco, tio. <risos> Barcelona, porus é ótimo, Inter de Milão, né, a Internacional, e o Slavia Praga. Tanto que é o dirigente do Slavia Praga, né? bem contente quando saiu o sorteio, né? É o grupo da morte nessa Liga dos Campeões, né? Essa aqui é a parada. Barcelona e, e Dortmund e Inter brigando pra ver quem fica com as duas vagas. O Dortmund que vem numa crescente muito grande, vai pegar o Barcelona que tem um problema defensivo muito grande, mas que vai ter um ataque poderoso, né? Vai ter Soares, vai ter Messi, vai ter Griezmann, pode ter o Neymar, né? tem o Debelé. É, é, que o Dembélé pode sair ou não, mas poderemos ter aí no Waze, e do outro lado, um dortmund que vai ter o Paco Alcácer, é, que já foi jogador do Barcelona, e e a Inter, que tá se reforçando para caramba, na sua né? Se vão lá, o dortmund já teve aí o Sanchez, o Próprio uh, uh, uh, o Antônio Corte como técnico, no Caco, né? os caras vão se por pra caramba. Tem Icade que vai ficar fora, tem Lautaro Martínez, o argentino, o negócio é louco. Os Love a vai ser o que vai apanhar esse grupo aí. Vai ser o saco de pancada. Mas eu acredito que meu palpite vai ser Dota primeiro do grupo, porque eu tenho fé esperança, sou ousado. E aí, Barcelona fica em segundo no grupo. E aí, Inter vai para a Europa. Só opinião, hein? Vai tá conta. É. Grupo G. Esse aí é o grupo mais aleatório de todos, né? Zenit, Benfica, Lyon e Leipzig. Beleza. Então, nesse ponto aí... Acho que o Zenit vai ser o primeiro do grupo, o Lyon vai ser o segundo do grupo e Benfica e Leipzig vão brigar aí para vaga na Liga Europa. Acredito que o Lyon vai vai vai ser o segundo, vai, vai ser o, o segundo do grupo. Acho que o Benfica é que vai ficar na antiga do grupo e o Leipzig que vai para a Europa. E fechando o grupo H, Chelsea, Ajax, Valencia e Lille. Olha. Esse grupo aí O Chelsea eu acho que vai ser primeiro do grupo Ajax e Valença. Vão brigar pelo segundo lugar e, Acredito que o Ajax vai ser o segundo O Valencia e o Lille Também vão brigar pela terceira posição Então eu acho que o Valência vai ser o terceiro E o Lille vai ficar aí na lanterninha do grupo Bom, falar aqui então agora sobre os jogos que nós vamos ter, né? Vamos lá, vamos pôr partes aqui. Vamos lá então. Uh, nós vamos ter na primeira rodada do, dos Grupo A. Os seguintes jogos. Na primeira rodada nós vamos ter no dia 18 de setembro. Nós vamos ter... Kube Brugge e Galatasaray, ah, PSG e Real Madrid, Olympiacos e Tottenham, essa vai ser a primeira rodada, e é... vamos ter Bayern de Munique e Estrela Vermelha, Chaternansk e Manchester City, Dinamo e Atalanta, Atlético de Madrid e Juventus. Eu já vou falar só a primeira rodada, porque é muito jogo, né? Aí aqui, no lado de cara a chave, vamos ter Nápoles e Liverpool, dia 17 de setembro, Salzburg e Tchank, Internacional e Lávia Pagra, Praga, uh, Borussia Dortmund e Barcelona, Lyon e e Zenit, Benfica e Leipzig, Chelsea e Valência, Ajax e Lili. É isso, toda a expectativa possível que nós tenhamos, uma grande Liga dos Campeões, sem dúvida nenhuma. E para você em casa, qual é a sua opinião em relação à Liga dos Campeões da Europa, que está chegando a partir do dia 17 de setembro? A todos muito obrigado pela dia, pela companhia. Deixa o seu like, divulga o canal para os amigos. É isso aí. Valeu.